Depois, a minha mãe eu fazia em casa, fazia em casa porque pessoas lhe pediam. A certa altura era Iseu, por exemplo, e costumava fazer os morgadinhos e os bolos também. Os dois bolos que mais pedidos, que, que as pessoas lhe pediam, ela fazia. E foi assim que eu comecei a, a tomar interesse, porque ela começou -me a me ensinar os morgadinhos. E eu acabei por pensar em desistir, fui para a universidade. Fui para a universidade para seguir outro rumo. Mas, a dada a altura, o meu cunhato tinha um estabelecimento em é que me convida a juntar-me a ele para fazermos este fabrico próprio. Os bolinhos de amêndoa. É um... pronto. A base do bolo é a amêndoa, o açúcar e as claras. A parte do ovo utilizada é só claras. É uma mistura feita, depois é moldado e cozido uma textura portanto, leve, não são duros, são, são molinhos e não têm glúten, que é preciso, pronto é uma informação bem útil para quem não pode comer glúten. Nós só fazemos os nossos colinhos de amêndoa com amêndoa do algarve, do algarve, ou portuguesa, quando não temos outra hipótese, temos que correr pronto, a amêndoa do norte, já houve um ano que vemos que aconteceu isso mas tentamos sempre, nunca recorrer ao do estrangeiro, porque a do estrangeiro é seca, não tem aquela goma, não tem aquele óleo, e então acaba por não ter, de fazer um bolo seco, que não é cremoso e não tem a mesma qualidade nem o mesmo sabor. Os bolinhos, filho, é assim, as pessoas procuram, procuravam muito o, o fique cheio, recheado. Então, um dia, lembrei-me, depois de uma pessoa me tanto, eu tanto, lembrei -me. Vou tentar criar um bolo em que seja fácil de fazer, aplicar todas as. pronto, fácil de fazer, com os produtos que eu tenho, de forma levar os mesmos ingredientes com o fico fecheado, leva e de forma que eu possa fornecer aos meus clientes com o ano aquilo que eles procuram, mas de forma diferente. E foi assim, que pronto, misturei, tentei de uma maneira, depois no outro dia tentei de outro e depois no dia tentei de nada, até obter a receita que eu achava que era mais agradável. Leva o figo, leva a amêndoa, leva claras mais uma vez, não leva gemas, por vezes a gente até pode acrescentar um ovinho, se ver que a massa está muito. Uh, leva canela, erva doce e chocolate em pó.